Jornalismo Informação Opinião Humor Opinião para quem tem pressa O Meia Hora está no ar Maraibanos, cá estamos nós prontos, preparados, apostos para o um Meia Hora ao Vivo. Para você, que eu já dei boa tarde ao vivo, depois eu posso dar boa tarde à noite. Aliás, boa noite, boa, boa madrugada, tarde. bom dia, porque nós ficaremos não é, em todas as plataformas, no Fonte 83, no meu Facebook, www.com.br. Fabiano Gomes barra, aliás, www.facebook.com barra Fabiano Gomes PB, www.facebook.com barra Fabiano Gomes PB, no meu Instagram, arroba Fabiano Gomes PB também. Tem que ligar para aquele nosso amigo lá, viu, Edson, que até agora nada, viu? É, enfim, vamos começar terça-feira, 15 de janeiro de 2019. O meia hora já está no ar. Aqui para vocês, no meu lado esquerdo, o professor analista político Flávio Lúcio. Cadê a vinhetinha de Flávio Lúcio, meu querido PP Solta a vinhetinha do professor. Flávio Lúcio Aqui à minha direita, a baixinha mais arrochada Do rádio paraibano, do jornalismo paraibano Adriana, Adriana ela... Bezerra ela, ela tem a língua grande e hoje eu troquei uma Bulgari por uma bique Pra ficar com ela e dar a Bulgari a ela, tá vendo? Não, na verdade foi eu que peguei a revelia dele Vamos colocar as Ó, <risos> oh, vamos tranquilo. agora. Eu, eu tô baixando hora, nessa vamos, cadeira, Edson. Vamos agora. Tá, não, tá, tá ótimo. Não, o microfone é já tá na testa. O tamanho, o tamanho é que não ajuda, né? Ó, <risos> oh, vamos agora às manchetes do dia que vão virar opinião no meia hora desta terça-feira. Pedido de sentença inédito. O Ministério Público Eleitoral recomenda mais de 1.500 anos de prisão. Para o prefeito de Bahia Berg Lima e o gestor responderia por 128 crimes de responsabilidade fiscal. Confusão à vista em trechos de entrevista. Ele, coisa, ele Berg Lima, participou do holocausto, foi, foi que. Não sei. É, confusão à vista, trechos de entrevista à Folha de São Paulo, o governador João Azevedo já. Deu recado aos poderes. Não aumentará, não terá como aumentar o duodécimo em 2019. Disse de novo, né? Deputados de oposição definiram voto único para a mesa diretora da Assembleia. Enquanto isso, em um restaurante ontem da capital, hum. Gervásio Maia, atual presidente, que vai deixar o cargo no final do mês Ricardo Barbosa e Evásio Bezerra Fumaram o cachimbo da Pax eu tenho informação exclusiva sobre a eleição da mesa Daqui a pouco, atenção, redações, exclusiva é, Imprensa Nacional repercute aumento de passagens. de uma pessoa E o Instagram do prefeito Luciano Cartacho foi tomado por um protesto com a hashtag Aumento Não. E uma Senhoras danação de palavrões senhores, que eu vi, fiquei vermelha. Vocês querem começar com quem registrar aqui a presença hoje ilustre do jornalista multimídia publicitário... E inquieto. E inquieto, nosso querido Décio Alcântara, grande figura, gente que nós queremos muito bem... Figuraço. O nosso querido Coxinha está por aqui, um dos melhores operadores de áudios do Brasil. É o, é o fera nos médios graves e agudos. Vocês querem que eu comece pelo furo ou vocês querem começar por um desses temas? Eu só queria fazer um breve comentário a respeito dessa, dessa recomendação do Ministério Público é, para um micro... É, 1500, desculpe, 1.500 anos de prisão né, para o prefeito. É, obviamente que a, o prefeito cometeu, é, aliás, não, até hoje, eu não sei porquê, é, a, a Justiça da Paraíba e nem o Ministério Público pressionou, porque quando tem interesse nesse, em, em, em colocar à frente, para frente determinados processos, o Ministério Público, os procuradores vão às suas redes sociais, dão entrevistas, apresentam até powerpoints para pressionar a justiça através da opinião pública. E nesse caso de Berg Lima, um caso em que o prefeito foi flagrado recebendo propina de um fornecedor da prefeitura... Ele não foi preso durante um tempo, mas não apenas foi, foi solto logo, em, logo, depois, logo depois, não. Passou alguns meses na prisão, mas foi estar solto e agora assumiu a prefeitura. Ou seja, Bahia, isso, isso só serve para criar ainda mais instabilidade na prefeitura, na cidade de Bahia. O prefeito, nós já deveríamos há muito tempo ter tido uma eleição como agora... Já se verifica já o início da campanha em cabe dele, em, em, em, em Bahia nós continuamos nesse impasse. Né? E eu acho que e esse tipo de ação, que me parece ter um, um, um sentido, um fundo midiático, né? Para ganhar manchetes na imprensa. É, Pô, até porque se é tão ridículo. É ridículo, anos, é é ridículo, vou mesmo, é ridículo né? mesmo? Porque parece que, como eu disse, parece que ele uhum. fez Tem... parte do holocausto. Local, o, é, Executou né, executor... os milhões de judeus. Não, num, num país em que a Constituição diz que o tempo máximo de prisão, de detenção de um ser humano é 30 anos, você é, fazer uma recomendação de 1.500 anos é ridículo. E aí. Os isso, ministérios eu, isso, públicos. Pouca gente sabe, hum. mas isso mudou, viu? Não tem mais essa, não. não ainda é, não. De, não. de, de limite? Não, não, é, não 30 anos. Não. não. Se você, ele pode Penal comendado seu artigo mil ele, ele pode ser comendado a 200 mil não, anos. Não, não, Agora, não, ele não, só, não. só. Se ele for em uma ação em, um, em uma ação condenada a, condenado a 200 anos ele só tira 30 anos. Mas isso significa prisão perpétua, Fabiana, na prática, Ponto, né? Bom, então... mas então o Brasil já tem prisão perpétua. Porque se ele for e mais e mais outro, ações, outro BO, em outra ação, é, condenado. novamente condenado, ele vai pegar mais 15 anos de cadeia. Sim, ele, vai, ele vai ele vai vai ser condenado pelo pelo pelos crimes pelos isso, quais ele foi acusado. Isso. O, Cada um o com 30, uma os 30 os 30 anos é apenas para um crime único. Bom, se eu, eu, eu não, cometer... realmente eu não vou Não, eu discutir, eu, eu tô dizendo você isso tá porque, eu, porque afetar, eu, eu conversei sua... com alguns com alguns é, é, é, como é que Especialista, chama? especialistas, no... especialistas desse desse desse meio que me informaram isso, que não tem mais não tem mais essa não tem mais essa. Não tem mais essa de jeito nenhum. Olha só, enquanto isso, na Sala de Justiça Carioca, o Ministério Público do Rio de Janeiro né, é. tem uma atitude absolutamente leniente em relação ao caso do fazedor de Queiroz, ou de fazedor de dinheiro, Queiroz, o motorista Queiroz, de Flávio Bolsonaro. Né? É, é escandaloso como. Tanto os bolsonaros quanto o motorista têm feito pouco caso da justiça, porque enquanto ambos alegam não ter condições de comparar, quer dizer, Flávio foi duas vezes, disse que não ia, disse que não era com ele mandou dizer não é comigo a ação não, não é e, comigo e, você viu ontem ele disse que não foi a não foi porque não o motorista dele tá preso ou seja parece que não tem não tem Uber não tem táxi para ele se deslocar agora pela cidade do Rio de Janeiro né Pois é, não, chega é ser... ao, ao nível da alegação não vou porque o meu motorista está no hospital inclusive é, quem disse que o Brasil não ia melhorar com o Bolsonaro? Né? Um humilde motorista está fazendo um tratamento lá no Albert Einstein, deve ter realmente um bom plano de saúde. Mas assim, quanto Queiroz aparece dançando nas redes sociais, dentro do hospital, no dia em que ele deveria dar uma, uma, uma satisfação ao Ministério Público, ele foi na verdade conceder uma entrevista ao SBT, para o SBT ele podia para o Ministério Público, não. Que, então, é escandalosa... O primeiro, primeiro da imagem, para depois cuidar é da escandaloso parte jurídica, né? é, tá ganhando como. Está ganhando não... escandaloso tempo para criar alguma... Não, é não, escandaloso como eles estão ignorando só as convocações do Ministério Público. E, para mim, é mais escandaloso ainda como o Ministério Público está sendo leniente, conivente e abaixando a cabeça em função desse novo momento brasileiro. Sim. Me parece que, nesse momento... Ser Bolsonaro significa ser ineputável perante a lei, porque, por muito menos que isso, eu vi gente poderosa sendo arrastada, né, debaixo de vara, de forma coercitiva. Não, vamos pegar, vamos citar no aqui caso o caso de Lula, Lula, por exemplo, Lula, que... em momento algum, se recusou a dar, prestar depoimento à, à, à justiça, se colocou sempre à disposição. Agora, criou-se um circo midiático, no caso do Lula, que foi aquela... Condução coercitiva, que a Globo estava postos, às seis da manhã, com todas, com o helicóptero, com câmeras posicionadas. Fez-se aquele, todo aquele carnaval, absolutamente desnecessário, né? Para. Aí, aí Bolsonaro, o filho, um filho diz: eu, eu não tenho motorista para ir, não. Como também é desnecessária. Pega um como também é desnecessária hoje a prisão de Lula. Olha, Extremamente é. Extremamente desnecessária. Você viu... Mas aí não tem mais o que fazer. É esperar aí as decisões que. Olha, só quem tem ciência do quanto é ineputável é capaz de fazer, por exemplo, o que Queiroz fez. Você tem, né, Edson? Posso soltar o videozinho do, do, do motorista dançando, sambando praticamente no e hospital? Eu não, eu não posso dançar não, no hospital. Meu filho, ele está dizendo que não tem condição, porque ele está alegando que não tem a menor condição de comparecer em juízo. Ah, meu Ele quase chora na entrevista do SBT falando da doença dele, né? É que seria um câncer de próstata, né? ok tá ok? Tá ok? Tá ok, tá ok. escarrada, uma cusparada na cara da sociedade. E tem mais. A, a, a moça que aparece brasileira. no vídeo é a, filha de, é a filha do motorista do Queiroz. Ela é assessora de Bolsonaro e essa semana a imprensa divulgou que apesar de trabalhar no Rio de Janeiro como Acho que é personal trainer, alguma coisa somente assim. Somente de, de Bruna Marquezine, Bruno Sim. Galhaço, somente. E ela teve todas as suas, to todas as suas presenças presenças, todas registradas, as presenças registradas, registradas, como se tivesse dado expediente. É uma falsidade na, né? na, ideológica. Na, na, Quer dizer, alguém dentro do, dentro do gabinete oh! comprovou temos, a presença nós... dela lá estando no Rio de Janeiro. E nós não temos nem 15 dias de governo. <risos> não, o Fabiano acha que vai dar certo, que vai ser um excelente governo. Eu confio, eu confio E como com diria Bolsonaro. Sérgio Queiroz, o paraibano que está lá na coordenação Daqui a LGBT? Não fale isso agora não. Posso não? Não, tá. agora não. Agora não. Deixa eu trazer aqui a informação, Posso mandar aqui alguns I abraços. É, Fernando, lá em Cacerengue, bom dia, Fernando. Aliás, bom dia, é bom dia, obrigado pela audiência. André Cardoso, bom dia. George é, Andrade, obrigado George, pela audiência Edvan Andrade, obrigado Edvan, obrigado pela audiência Deixa eu subir mais aqui é, é, Tem um Cajazerense aqui que pediu um uma alô Cris dos Perfumes, bom dia Cris João Fernandes, boa tarde Fabiano é, Sou da Paraíba, mas estou em Passão em São Paulo Estou assistindo daqui, que coisa boa Estou é, adorando esse programa, ansioso para assistir todo dia. Fábio, obrigado, Fábio. Jefferson, melhor programa de informação da Paraíba. Parabéns a todos. Fátima Rodrigues, bom dia, amigos. Estou aqui na, na audiência. Enfim, muita gente nos congratulando. Só... Ah, deixa eu também mandar um abraço, porque ontem eu ganhei, graças ao seu pedido, mais de 200 seguidores. Aqui estão alguns deles. Tem a Beatriz Sampaio, um grande abraço, Beatriz. A Rafinha Stiffer. Nani Bruna, Vitor Souza, Vinícius... Vinícius o quê, meu Deus? Oliveira, Gabriel, Léo Vitor, Diego Lucas Medeiros... Um monte de gente que entrou ontem no meu Instagram. Está devagarinho. Instagram, e o nosso Instagram, e O nosso Instagram devagarinho está aumentando aqui. Nós estamos com 980, 993 agora só no Instagram são 9 mil, chegou para 1.999, porque, aí me perguntaram ontem, por que cai? Acho que o não foi? É porque quem está assistindo, nem sempre está no Wi-Fi. É 3G, 4G, vai caindo, vai aumentando. Mil pessoas nesse instante, mil e quatro nos assistindo, muito obrigado pela audiência, pela repercussão. Furo, Assembleia Legislativa, segundo bienio. Hum. Vamos lá? Resolvido o primeiro bienio, Adriano Galdino é presidente. o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e os deputados estaduais da base já chegaram a um consenso. Não vão mais tentar emplacar nenhum nome escolhido de dentro do Legislativo. Vão dizer... Amém, sim senhor, ao ex-governador Ricardo Coutinho, que estava em viagem, chegou hoje, mas já foi para Brasília, e ao governador João Azevedo. Então, no entanto, no entanto, só para vocês entenderem... Não vou impor nomes. Não, acabou, vão esperar uma reunião com o Ricardo Isso é uma altivez. Acho tão e com o João... E dizer quem vossas excelências querem que nós votemos. Qual é o sapo que vocês querem que a gente engula agora? Pronto, não. é isso. É isso é, dois deputados me confirmaram, está resolvido a parada. Está resolvido. Não Eu adianta. Fico encantada Ilso, com tanta não, independência de não poder. Não adianta Ficou. o Wilson Filho correr com mala, não <risos> adianta é, Ricardo Barbosa fazer articulações. Bem feitas como ele tem feito Não adianta Enfim O nome, o Jabuti 1198 e o no, no nosso Instagram Não, 1241 Porque é, vai, vai oscilando por conta da queda Do 3G é, O Jabuti Será colocado na árvore Por Ricardo Coutinho E João Azevedo E eu E eu Já desconfio qual será o jabuti? Diz, Porque. Pai. Quem é que dizia que Vamos a Vamos poli... fazer uma aposta? Quem, aposta? quem é que dizia que política é como uma nuvem? Uma hora você vai, olha para cima. Zé Américo é? De... Hein? É Hernando Sátro. É Pronto. É, aquele Manuel Gaudêncio também, Não, mas história, aí né? manda já tá imitando o outro. É. Mas se o espírito não me engana e a verdade não me mete, vai lá, sabe para quem? Vai cair no colo de Vaz Bezerra. Hum. Bezerra. É Bezerra. Eu acho até, nesse caso, é, sem, sem desmerecer os outros nomes, eu acho que... É, é óbvio que o governo, com a maioria que compôs, que montou, que constru, conseguiu na, na eleição, é plenamente legítimo que a base do governo é, faça os próximos presidentes da República, da, desculpa, da Assembleia. Assembleia. Agora, não faz sentido é, o governador Ricardo Coutinho estabelecer como é, impor os nomes sem nenhum tipo de consideração pela opinião do, do, dos deputados. Eu acho que é, a atitude mais correta nesse caso, nós comentamos aqui ontem, dizer, Ricardo tem que um pouco deixar, a sua, deixar de ser mais onipresente na política né, deixar João governar, deixar João, até em alguns momentos, é, viver alguns, trombos, alguns tombos. Né? Mas, no início, Mas no início é assim. Né? No início é assim. Ontem é, eu... Agora, você, você isso aí é uma informação que... É, é, é extraoficial, de bastidores. É, tá eu, eu, tenho, eu tenho notado o, o seguinte, O fato Fabiano, é que os deputados já entenderam que tenho não adianta brigar. desde ontem há um esforço de... Tirar a candidata que não, que, eu Acho que foi você Cida, que né? falou A Cida Ramos, de, de, de foco Então fala assim já O, o, o Wilson Santiago Filho lá, Anunciou a candidatura onde Vamos dá um falou... abraço, sabe quem está aqui no Instagram? Então, o há... doutor Expedito Depois Pereira se, se essas Mas Expedito está high-tech, né? Isso vem sem inseguro não Pode juntar que não tem inseguro, mas não tem inseguro não é... Então O nome é o que ele colocar e acabou-se. Eles podiam, pelo menos, fingir, porque, né? Porque, porque até nós noticiamos hoje, é, no, no Fonte, com exclusividade, que seria hoje a decisão. Porque Ricardo chegaria de viagem, se reuniria com o João e decidiria o nome. Mas a posse já estava marcada em Brasília da Fundação Mangabeira. É amanhã, né? Aí é, ele vai ter essa conversa inicial com o João hoje vai até a Brasília tomar posse como presidente da fundação... Faz o quê mesmo, hein, essa fundação? Segundo você, coisa nenhuma. Não, não, essa fundação... Eu disse não... Eu... Você, não, isso. Não, você... é, a, a, não me lasque, não. É um negócio eu essas... para v, que eu já inglês ver, que não serve fun... de nada para qualquer coisa co alguma. Se você quiser fazer uma, dar uma utilidade a essas fundações, eu acho que Ricardo não, não iria assumir um, uma função dessa sem que tivesse sem que ele tivesse algo para apresentar. E essas fundações, por exemplo... Ganha são... salário, ganha nessas fundações? Não sei, eu, talvez sim, eu acredito que sim, eu acho que é remunerado. Agora, por exemplo, é, Ricardo, eu até, até como sugestão ontem eu escrevi sobre essa questão no meu blog, o Ler Flávio Lúcio, eu até sugeri, Ricardo poderia, por exemplo, fazer um, um grande seminário nacional ou internacional, sim. trazer, de... para colocar em debate grandes temas do Brasil... Né, da, por exemplo, a questão do desenvolvimento econômico. Né, porque petróleo. Petróleo, todas essas questões. Mas você pode dar uma, um sentido, porque o que é a esquerda em certo sentido? Com, com essa, essa dificuldade que o PT vive hoje. Sem, esse atrito que existe com Ciro Gomes e o PT. Uma figura como o Ricardo e o PSB, que tem trânsito hoje com os dois campos, né, esses dois partidos... Pode muito bem ser um fator de unidade entre eles, se construir essa unidade. E eu acho que com uma, com uma instituição, como a Fundação João Mangabeira, né, que, pode, que tem essa função de, de propor, de fazer cursos, de, de, de fazer debates. É essa função para a qual ela foi criada, e todos os partidos têm. Uma, uma fundação como essa, a Fundação do PT, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo é uma fundação que tem mas o uma, PT, uma estrutura. O PT, o PT inverteu depois com a Fundação Lula, né? Não, a Fundação Lula é de Lula. Mas, mas, é, mas praticamente é... escanteou a, a Não, não, a Fundação Perseu Abramo continua funcionando. Aqui entrou tem, cavão Tem publicações. Mas aqui porque, entrou dinheiro, porque foi. porque essas de... fundações são financiadas pelos fundos dos partidos. Né? Mas Elas... eu não acredito realmente, por melhor que seja a boa vontade e a capacidade de realização do governador, ele vai conseguir isso. Porque a gente percebe que é, é muito óbvio isso, há uma clara tensão nos grupos de esquerda. É né, que se manifestou já durante a eleição e vai continuar para saber quem sobrevive a esse jogo. No, o PT está onipresente como protagonista absoluto dessa cena... Há duas, né? quase duas Não, né? o PT Duas tá... décadas, né? Então, tá nesse em, momento em que ele está Cambaleando Vem um Ciro com o PDT Vem um, o PSB Todo mundo quer saber o seguinte A gente tem condições de roubar essa cena De chamar pra gente o protagonismo Dessa oposição Vamos o assunto? É, Vamos é, A tensão é muito grande para que haja Rapaz, viabilidade eu, de união Eu até coloquei ontem no Twitter Eu assisti ontem uma entrevista de Ciro Gomes, de 1991, como governador do Ceará. Rapaz, quem assistiu aquela entrevista na época, estava escrito na testa daquele cidadão que ele ia ser presidente. Adriano, ele é, ele, ele é extremamente preparado. É, a gestão que ele fez em dois anos que ele vinha fazendo. É... Fala em Ciro Enfim. não que o professor se emociona, ele não diz mais coisa com não, coisa Não, não, foi um negócio. Foi um ne... Rapaz, é, veja, no, vai, no, vai aí, no Roda Viva, no YouTube, canal do Roda Viva, entrevistas antigas. Ah, eu não tenho, tenho a menor. Eu não tenho um menor não, o menor não O problema de Ciro nunca foi falta de preparo. Não, em 91, em ele afirmar não tinha que Ciro a... é, o do, é a melhor, um dos melhores quadros da Mas em Brasileira 91 hoje. ele não tinha a arrogância que tinha agora. Ele não era aquela a pedância, ele era um cara. É, é, é, é, é. Mas Ciro, é, talvez é, sou arrogante o que Ciro, como Ciro se expressa? Porque ele é. Mas eu acho que ele Ciro, é muito. Mas é que, que Ciro tem uma consistência, e política política intelectual. Não, Ciro, que, Gomes, não tá adianta, Ciro Gomes não está adianta. Ciro Gomes não tinha direito. é qualquer o um que é capaz de debater com o Ciro qualquer tema. Do, independente do, economia, não, independente de qualquer constrangimento ou de qualquer desapontamento que ele tenha tido. Em relação ao PT, na construção do, do Lula Haddad, ele não tinha o direito, depois de passar o primeiro turno inteiro, enchendo meus ouvidos, você de que sabe, nós estávamos no um risco democrático, democrático de manutenção aí, da, aí, da esquerda, da, lá, da democracia, quero, que, que, ele não tinha que, que, direito que de nos abandonar. Ir para Paris PT, depois que o PT comer caviar. Com tá depois disso, acabou. Fez com ele? Só quem não, tá em casa. Ele não um... tem o direito pelo Brasil. Ah, ou só, ele é nacionalista, só. ou ele tem um projeto particular de poder só, só e pronto. Quem tá em casa. É, é muito fácil dizer. Ele é democrata? Isso o PT, o PT. Ele está preocupado com democracia. Adriana, ele se, não se, tinha não. que estar tá em Paris, Adriana, tomando se champanhe, comendo torradinha com caviar. Não, não tem. Esse é o discurso, esse discurso de defesa do país. Para evitar a ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil, fosse, tivesse validade, se essa fosse a preocupação real. Deixa eu dizer uma coisa PT, a vocês, dia, diarinho, peraí. Vocês sabem qual partido Ciro Gomes foi eleito governador em 1989, no Ceará? PSD, PSD. Não, em 90. No, em 90? PSDB. Então... PSDB. Foi fundador não, do, foi fundador não, do PSDB. PSDB não está, a vida não, partidária dele... O PSDB é um... não, não, não havia feito a guinada que fez. Agradecer que aos fez nossos no 1.677 eu... aqui no, insta, no, no, no Instagram. Um abraço. Eu não tem nada que justifique. Deixa eu só concluir aqui, Fabiano, meu raciocínio. Pois não, professor. Pra... É o seguinte, eu acho que Ciro é, fez um esforço imenso. Talvez ninguém, por exemplo, tenha feito a defesa que fez, por exemplo, de Lula... É, do, do, de denunciar o que aconteceu, as perseguições a, a Lula Até agora, começar o jogo eleitoral para valer deixa, deixa Porque eu aí falar agora. depois deixa eu falar. ele só meteu o pau Deixa eu falar É, é óbvio que ele, ele, ele, foi, ele era um candidato, ele era do PT Ele tem que, ele tem que defender suas, suas posições e se contrapor também ao PT Ele não era do PT Então o Ciro fez isso e qual foi, qual foi a, a, a resposta que ele recebeu de Lula e do PT? Lula, Lula negociou com o PSB, o PSB e o PCdoB já estavam quase acertados numa, numa, numa, numa uma coligação com Ciro. Lula retirou o PCdoB, oferecendo a vice ao PCdoB, hum. e retirou o PSB da base de Ciro, é, sem, inclusive, aceitando inclusive que o PSB nem, lance, nem tivesse candidato a presidente. É? Então se o PT e Lula puxaram o tapete de Ciro Verdade. e colocaram o país nesse, nesse buraco que nós estamos hoje. Ciro seria o presidente es... hoje Que a esquerda está no buraco hoje Então depois que a situação... Porque era, todo... era óbvio que a estratégia de, de Bolsonaro, de Alckmin Era o que? Era disputar com o PT no Você segundo tá turno Você só está esquecendo de um detalhe nesse enredo Porque qualquer um venceria o PT no segundo turno Não. Olha o egocentrismo, o tamanho do egocentrismo de Ciro o que Lula pediu a ele é você vai ser meu candidato. Você Isso, há vai dois me substituir. Isso há dois dias, Não, Adriana, Você vai me substituir. Agora, é importante para o PT e para a esquerda... Sabendo, que, sabendo que, que, é que o Ciro jamais aceitaria. Que eu, é Lula da Silva... Não, porque ele é um egocêntrico. E a política dele é de conveniência. Tá bom, Lula, Lula é, não, é o... Não, porque é o, Lula figurava o, o, na preferência das pesquisas, meu o amigo. santo padroeiro Lula, brasileiro. Não, Lula tinha que se retirar. Lula é o, homem, é o homem que não Lula, tem interesse pessoal. Não, que não tem interesse partidário. Dava, que age em função dos... Não, do, do, Lula, do Brasil. Lula, Pai, meu Deus, vamos né, vamos Deus. aos fatos. Lula era o preferido nas pesquisas. Ele tinha mas realmente não podia que ser se retirar. Não podia ser Como sabe mas, mas você sabe qual era a importância de manter Lula e PT na preferência das pesquisas? É, a, a importância era a própria sobrevivência <risos> Sim, do partido. Aí, poste, aí Ciro... não Achando que não, aquela aí dificuldade é colocar um aí. cara. A Haddad, antes, antes, antes de assunto. Coloca a um poste não, um não. Eu sei você é mais sincero que o meu. A Haddad perdia para Ciro eu, vou, em eu, não, São Paulo. Eu, eu, não, eu, eu sei. sei eu mas, mais duro. A, mas aí Ciro não poderia um fazer, não. fazer não. aquele mesmo Colocou um bosta que foi um péssimo não, não. prefeito não, não. de São Paulo. Não, Foi. Olha, olha... Não, eu discordo. Ele não, é um não. Boss, Ele não conseguiu foi se reeleger. Ele foi o outro prefeito Ele não conseguiu se reeleger. Como é do que foi o outro prefeito? Na conjuntura, difícil. Naquela, pelo amor de Deus, Sim, a Haddad não conseguiu não. se reeleger prefeito. Em função da conjuntura. Mas Haddad, Adriana, Adriana, a, Dade tinha, é a Dade tinha 6%. Adriana, a Dade tinha 6%. Haddad, até o senhor errou, tá vendo? Haddad tinha 6% nas pesquisas. Antes, quando o Lula era candidato. Não, o que Lula fez Não é. É sério, a... Peraí, vamos São colocar Paulo. os pingos Lula chama Ciro, faz Ciro? Meu amigo, é o seguinte: você vai ser nosso candidato, todo mundo vai estar unido. Agora você precisa fazer um mesancene, porque eu preciso continuar figurando nessas pesquisas. Eu preciso mostrar que o PT ainda é grande. Ah, eu não me submeto a isso. Assim como não se a continuar trabalhando e defender a manutenção da democracia e foi lá para Paris. Nunca mais, Já está resolvido. Já está resolvido. Já resolvido. Ciro Gomes ainda será presidente desse país. Pode anotar mais cedo ou mais tarde. Não com o meu Com o meu voto com muito orgulho. É, vamos lá. É, Do odécimo, João Terá peito. Você até redundante. Para peitar os poderes, assim como teve Ricardo, e não dar aumento aos poderes, como ele já anunciou na entrevista na Folha de São Paulo. É o que ele tem dito, espero que ele mantenha essa posição. O governador Ricardo Coutinho teve muita coragem e, teve, e defendeu o interesse público ao confrontar o TJ, sobretudo, a Assembleia nunca, nunca fez essa, essas exigências, mas, mas principalmente o TJ, porque existe aí... uma O orçamento, quando é projetado, o orçamento, quando é feito, ele, é uma, ele tem uma previsão de gasto e uma previsão de receita. Se as receitas estão caindo... Obviamente que os poderes têm que, têm que ajustar o orçamento, né, a previsão, a, a Olha, atenção, atenção, atenção, atenção. Bolsonaro acaba de assinar o decreto facilitando o posse, a posse de armas no Brasil. Acaba de assinar, Bolsonaro acaba de assinar o decreto que facilita a posse de arma Hoje, no a, a, Brasil. As da Taurus, eu... Abre aspas, <risos> o direito à posse é a autorização para manter uma arma de fogo em casa, no local de trabalho, desde que o, on... desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento, ponto. Para andar com a arma na rua é preciso ter direito ao porte, que existe regras mais rigorosas e não foi tratado num decreto. Não, então na empresa, é que, em casa o, você o cidadão está ter... liberado. Não para você sem antecedentes criminais, né? Aí para você ter também. Não ter eu acho que arma... aí não, sem antecedentes criminais é para é para é quem vai tirar para a no meio da rua, para para Oh, não, já era para casa agora. Não e para casa, casa e para manter em casa é preciso. ter uma arma, você é preciso também Brasil. ter um cofre, tá, em casa. Ó, oh, tem mais, ó. Oh. Entre as regras para possuir arma em casa, de acordo com o decreto, estão as seguintes: caso crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental morem na residência, em que ficará a arma? O proprietário deverá apresentar uma declaração comprovando a existência de um cofre ou um local seguro para o armazenamento. O poder público vai presumir veracidade dos fatos e das circunstâncias Mas nas declarações que o cidadão fizer para atestar a necessidade de ter uma arma em casa. Poderão ter armas agentes públicos e militares, inclusivos os nativos, além de moradores de área de zona rural... Hum e aqueles de zona urbana que residem em estados com mais de 10 homicídios por 100 habitantes. De acordo, aí vai para todo, todos os estados, né? Atiradores, colecionadores, caçadores e responsáveis legais por estabelecimento comercial ou industrial também terão a efetiva necessidade da posse de arma comprovada. E aí? Cumpriu a promessa, né? É, agora, é, é uma preocupação que nós vamos ter cotidiano porque antes, quando o porte era restrito, é, a, a quantidade de acidentes que a imprensa noticiava, com armas de fogo, manuseadas por crianças, né, e uma, a, a morte de crianças, era algo bastante comum. Isso, esse fato, e com essa libera, libera, liberação, a tendência é que acontecimentos como esses tendam a se repetir cada vez mais em uma quantidade muito maior. Muito maior. É um Mas você isso, sabe que, né? que... E depois, é uma ilusão achar que você está protegido simplesmente porque tem uma arma em casa. Né? Você, pode estar, você pode ser surpreendido por um assaltante, é, é, ao reagir, inclusive, você pode estar colocando em risco sua própria vida. Mas depois tem uma coisa, quem, né? pode, quem pode ter uma arma? Porque olha as mais simples custam em torno de 4 mil reais. R$ 4 mil. Reais. Não estou falando nem da manutenção, de comprar... As... Porque comprar marma no mercado negro é, é mais, digamos assim, é mais acessível. E a sua mas... curiosidade sobre a Taurus, as ações aumentaram já no começo da manhã, dia de assinatura do de decreto, em torno de 4%. É. Então, subiram a Taurus. Vai subir muito mais. É, mas está bem aquém do que os bolsonaristas esperavam. Esse é só o começo, né Fabiano? Isso é porque é um decreto. Essa discussão sobre porte de arma tem que passar pelo Congresso. Então, algumas, é, algumas iniciativas como essa, por exemplo, eles, eles interpretam, porque essa questão não vai acabar no Supremo, não é algo tão passível, não é tão simples assim. O Supremo vai se posicionar sobre essa questão ainda, porque é uma interpretação de que o presidente da República pode regulamentar esse tipo de, de ação através de, de, de decreto. E é óbvio que essa é uma questão que vai na, ainda render o Na Paraíba, muita a nossa produção informa que 65 cidades em, é, no estado Inclusive já estão pessoa. acima da linha não é, de, de morte onde o cidadão poderá ter uma arma. 4.350 uma pistola Taurus, aquela calibre 838, 8, é, 38, né? Aquela a básica. 4.350 reais. Imprensa nacional repercutiu o aumento dado na capital Foi João maior Pessoa. maior do país, né? E, diante disso, professor, o Instagram do prefeito Luciano Cartacho virou é, uma verdadeira chuva de comentários, comentários inclusive duríssimos contra ele por conta do aumento. Eu vou repetir. Eu sou capitalista. Não dá para manter empresa de ônibus. Ah, não, tem que dar um aumento da passagem igual à inflação. O pneu não aumenta igual à inflação. A gasolina não aumenta igual à inflação. O, a, a, a, um, uma peça não aumenta igual à inflação. Enfim, tantas outras coisas não aumentam igual à inflação. Não, é? não é verdade que isso tenha que ser algo que dê base para o aumento? A sua, a sua visão como empresário, defendendo os seus interesses, está, ela é plenamente legítima. O que, o que não é correto é um, alguém que é eleito para defender o interesse público, para defender o interesse da maioria, não considerar... Também os interesses, porque o cara sempre lá, ah, porque o empresário gasta, porque teve, tudo aumenta, o salário do trabalhador é reajustado uma vez por ano. Ah, ou seja, quando ele tem um reajuste, é uma atualização do valor que ele, rece, que, que ele recebia um ano atrás. então E agora com essa política atual que o presidente da República chega a cortar R$ 8,00 do salário mínimo para economizar é, o orçamento público isso né? é, tende a piorar cada vez mais então é algo que precisa ser compatibilizado né? se esse negócio não fosse algo que rendesse uma boa remuneração ao capital investido dos empresários de transporte público já se eles já tinham saído daí então, é, e re... é, é, eu, é... Eu, eu insisto é o que disse ontem Resumindo, é preciso... Cartacho, volta atrás Acredito que não. Não vai voltar não, atrás. Não, mas aí vai, a população tem que reagir. Sabe por quê? Sim, claro. Porque essas contas... o que que disse ontem, também, O apelo que fiz ontem, é, é preciso um que essa conta né? seja Rapaz, pública, que esses tem dados sejam na, transparentes. Só tem uma coisa que o político tem medo. Povo. É o povo na rua. Pronto, não é no Instagram. Não é no Instagram, não. É não. É... Você lembra do 20 centavos que começou com o Haddad em São Paulo? O que é que deu? Começou com o Haddad. 2013. Os 20 centavos. Começou com o Haddad. Ele espalhou pelo Brasil pelo todo, Pelo Brasil né? inteiro. Mas Apesar de ter sido pelas redes sociais. É. Por quê? Mas não... Mas as pessoas a rua. Pra rua. Ah, Se tivesse ficado só, ficar ficar a, só a no, no Facebook, no Instagram, não ia acontecer nada. Tem que nenhum. ter transparência nessa conta e o município precisa fazer as exigências que a gente está fazendo há muito tempo, né, de melhoria da renovação da frota, do conforto, da assiduidade, do volume de veículos disponíveis. Porque hoje, quer dizer, você não tem o Wi-Fi, você não tem o ar-condicionado, você não tem é, ônibus suficientes... Para atender a demanda, as pessoas andam em pé, andam com muito desconforto, no calor do verão pessoal. Eu, eu e aí a vocês pegam e, e apresentam 11% de reajuste? Eu volto hoje? a repetir o que eu, o que eu disse. Sem que eu nenhuma ontem. contrapartida. Não, não dá. A, a, uma cidade como João Pessoa não aguenta mais seu, sua, sua, sua, sua, é, suas vias de mobilidade, de carros, principalmente. É, elas não aguentam mais, não suportam mais a quantidade de carros que, ano a ano, são é, jogados, né? começam né? a transitar na, nessas vias. Então, ou, ou, se fala muito em planejamento, mas ninguém, nem Luciano Cartacho, nem Ricardo Coutinho, ninguém pensou... Né? Em projetar. Não, um, Ricardo um, pensou. Não. O quê? Não, em, não em, e Luciano pensou. Ah, Luciano a também, em termos de blá, blá, blá, blá, todo mundo não, tem. Você pega? Todo mundo tem. Você pega o pega o, o trevo. Ah, mas isso aí, Fabiano, né? é. É por quê? Porque eles querem. Isso é tudo para evitar pior. discutir uma mudança estrutural no trânsito Professor, de uma pessoa. O não o é pior? Porque, quer fazer o quê? Quer continuar fazendo obras né? para mostrar nos guias eleitorais via adultos e tudo mais. Quando o problema principal vai se apresentar, já está se apresentando, já está, nós já estamos vivendo quase um caos no trânsito de João Pessoa nos, nos horários de, mais de pico, né? Daqui a 5, 10 anos, João Pessoa vai estar paralisada, porque não tem mais para onde o não, trânsito e fluir. Ver... Nem então Ricardo, é preciso pensar nem, em, em alternativas como o metrô. E o VLT é algo que é mais rápido que pode ser feito, mas. mas quer ver a coisa que é perversa? Mas, sabe, eu não tinha um dinheiro aí para o VLT? Não, não quer, ver quer ver perversa? Quer ver perversidade? Ricardo também, nem Agra, Ricardo, nem, nem Luciano, nem Agra, nem Cícero, ninguém. Todos ninguém têm é capaz com empresário, é, transporte público ninguém Todos. é capaz Ai, de deixar de sucubir aí, até, até ao sabe, lobby né? ao lobby dos empresários porque é a coisa é tão perversa que o serviço é ruim de 40 minutos, é caro é desconfortável pra... é insuficiente só... e é e é simplesmente o único disponível o único é um monopólio só para só é um encerrar é... nem sequer se quebra o monopólio matar, gente matar o principal fake news judia e eu uhum. recebi isso de vários grupos, de portais, que eu achava que, pelo menos, checava a notícia. Bolsonaro não autorizou execução nenhuma de dívida da Globo de 358 milhões de reais. Isso circulou hoje, logo cedo, em todas as, as redes sociais. É fake. A notícia surgiu hoje e afirma que o presidente Jair Bolsonaro teria acionado a receita para que seja cumprida, por meio da Justiça Federal, uma dívida de 358 milhões de devida pela Rede Globo. A dívida seria referente aos impostos negados. O que Lula a poderia notícia... ter feito em 2003, quando a, a Globo estava pendurada pelo percurso... a dívida, dívida existe? A notícia... Ou é só a execução que a não, notícia... não existe? Não, a dívida existe. Ah, que pena, então, A nível né? desiste agora, é fake. Ah. Bolsonaro não tomou nenhuma decisão. Para encerrar, Sérgio Queiroz, o nosso paraibano, virou piada hoje nacional. Infelizmente. Infelizmente. Um dos... I have a dream. Eu, eu, eu não fico nem feliz nem triste. Eu acho... Não, mas é ruim para Paraíba. Eu não acho, não. Meu. Um dos recém possados sou... secretários do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Gosta de ressaltar que é muitas coisas. Nomeado pela, nomeada pela ministra Damares Alves como chefe da pasta, de nome tão pomposo quanto ministerioso, Secretaria de Proteção Global, Queiroz é graduado em Engenharia Civil, bacharel em Direito e mestre em Filosofia e servidor público há 25 anos. Ele disse somente na entrevista que ele perguntou assim professor. ele foi, ele foi muito, muito humilde. Por que eu não posso ser um, um, um... Martin Luther King. Pronto, somente. Não, Sérgio Queiroz tem um sonho, né? como somente. diria o Martin Luther King, I have a dream de ser um religioso que vai cuidar da Porque comunidade eu posso LGBT ser um... e não há nenhum problema é, com isso. Ele pensa pouco. Ele ele... Mas, mas a, única, a única semelhança que existe é que os dois são evangélicos. Acho que da Batista, né? Não, todos, os dois são evangélicos. Foi essa Mas, referência que primeiro, ele teve, os dois são evangélicos primeiro, da Batista. Primeiro, ele não é negro e, segundo, eu não tenho conhecimento de nenhum vínculo dele com os movimentos negros do país. Pelo contrário, o, que, que, o, que, o candidato que ela apoia, que, já, que, é, que é atual, que se tornou presidente, é alguém que combate com firmeza, com, combate com insistência esses movimentos e acha que determinadas posições relativas, por exemplo, ao racismo, ele vê isso como coisa de politicamente correta então eu acho que é, realmente mas ele se lembrou ele... a pauta assistencialista da igreja da cidade viva né, que trata é, que já trabalhou com travestis em situação de risco etc então, ele lembra dessa pauta é, de trabalho junto à cidade viva e aí? <risos> 2002 chegando agora a pouco 2012 2012 mais do que ontem não sei se eu teria a foto do 2012 mas Chegamos agora há pouco a 2012. Coisa boa. Eu quero mais seguidores, pide para é... mim. O diesel subiu, professor, só para você ter uma ideia, 13,6% em novembro, até novembro. A cesta básica já já, já, virou, já fizeram levantamento desse, desse custo para a vida do trabalhador, porque também é o seguinte, se só olhar o interesse do empresário e, e repassar todo... Toda a perda que ele teve ao longo do ano para as costas do trabalhador, sem considerar a, condição, a situação, inclusive, de, de, de dificuldade que o trabalhador vive, que a família vive, é algo, é é, já chega a ser insensibilidade. E né? eu acho que o, e o prefeito Luciano Cartaz está pagando por isso e vai pagar muito mais por ter tomado uma decisão então, que ele não levou em conta esse, esses aspectos. Da, que, da, do país hoje, da vida do, do trabalho. Vamos lá, brasileiro. vamos pedir aqui, ó. Os 2073, que coisa! Fica aí, meu filho. Não apague, não, não vão agora não. Fica um pouquinho aí, só me dê uma foto. 2073 online no Instagram. Ó, hoje o Botafogo estreia na Copa do Nordeste. Daqui a pouco tem o, tem o nosso Estarei querido lá. Lima Solto Estarei lá é, Adriana. Arroba no Instagram. Arroba, arroba Adriana Jornalista. Arroba Adriana. Fiquei super contente que eu ganhei 200 jornalista, seguidores. Na É. Arroba Adriana Jornalista. Vamos aqui, ao do professor. É. Flávio Lúcio V. No Flávio Instagram. Flávio Lúcio V. Tem certeza, professor? Não. Ganhou quantos ontem? Rapaz, quando eu saí daqui estava em 200 e pouco também. Mas eu não olhei mais, não. Vamos lá. Flávio Lúcio V. Flávio, Flávio Lúcio V no Instagram para nos ler, na verdade para ler o professor Flávio Lúcio é Flávio Lúcio V no Instagram, tá? Aí você acessa para ter acesso a artigos, memórias do um professor, coisa boa. Eu gosto muito do blog do professor e da Adriana Bezerra, é. Leia, Leia Flávio E Adriana Vizeira.com.br Leia Lúcio. Flávio Lúcio.com.br Aí, tanto, tá chegando um bocado aí, ah, tá? Tá aqui, já começou. <risos> é, é, você lê o Fonte 83, www.fonte83.com.br e para me seguir nas três plataformas, é arroba Fabiano Gomes PB. No Twitter, no Instagram, é aqui que você vai vendo aqui. Ó. tá chegando como quem... É. E aí, tá chegando então, ali também? Sim, senhor. Foram, foram, acho que uns 300 de ontem para hoje. Graças que a Deus, tá boa, vendo? Né? Vamos embora. Adriano, um abraço. Até amanhã, até se amanhã. Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Professor, um abraço. Fiquem com Deus que nós estamos com Ele e até amanhã. Se Deus quiser.